Aí, ó. jogar mais para frente. Vamos lá. Vamos lá. A equivalência. Galera, na SESP, na prova do SESP, Sebrae, é muito tranquilo de você saber qual equivalência você tem que usar. Renato, você fala que é muito tranquilo porque você é professor, não, cara. Por quê? Aqui tá o conectivo sem então, na frase, tá vendo? Aqui ele afirmou o ou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 jogada não há jogada fora da lei, acabou não há jogada fora da lei morreu, essa é a equivalência vamos ver se está escrito isso ali vamos lá, nesse jogo há juiz ou não há jogada fora da lei, Tá certo galera está a mesma coisa? sim se eu confrontei e deu sim o item está certo, acabou